É, falar, é, então, é, que você é. é legal isso. É. Eu é, diferente, é diferente, por exemplo, de balada, né? Que o negócio da balada não é a entrada, é você beber. É, é bebê, então, né? eles não vão deixar você pagar uma garrafa de vodka Porque justamente. É, porque exatamente. eles querem que você pague 300 reais numa não que quer é 30 no mercado, entendeu? É. Direto isso, mano. quando nossa. Eu, já, eu trabalhei em balada há muito tempo. Fui em balada há muito tempo. E mesmo assim, dependendo da balada que você for, é mais barato você, sei lá, pagar. 200 reais uma garrafa do que você tomar cerveja na balada, cara. Teve um. Por um isso lugar... que a gente entrava na balada já bêbado, né? É, por isso que a galera faz o famoso esquenta antes da balada, né? Exatamente. Você um... já entra chapado. Não sei se você já viu, é. Adriano? Tem um lugar aqui no, é. em São é. Paulo que é. chama Skybar. <risos> você já chegou aí nesse lugar? Não. É bem legal, fica no final da Brigadeiro. Ela é no topo de um hotel. É um hotel fodido. No topo do hotel é, tem uma, tipo, uma. Aquelas piscinas é, que é borda infinita, assim, sabe? Da ah, sei. Negócio, e aí no, na cobertura. E aí tem um monte de guarda-sol com mesinhas, um DJzinho, um restaurante na parte coberta, e aí de noite eles fecham pra fazer balada. Mano, e é caro. Assim, você vai comer um temac. Ela é até. Minha esposa tem a história do temac, mais caro da vida dela. É, tipo, é gostoso, é, mas, mano, tipo, 50 conto um temac, sabe? 30 conto uma cerveja. E aí, esse ah. lugar, por exemplo, eu fui uma vez com acho que quatro amigos meus, assim, eu e mais quatro amigos. Acho que a gente fechou uma garrafa de chivas 12 anos. E foi mais barato a gente em cinco, fechar uma garrafa, comer uma... Eles fazem uma pizza muito boa lá também, a pizza em conta, do que se a gente ficasse tomando cerveja a noite inteira. Então, tem uns lugares que você vai ver que vale a pena mesmo você fechar a garrafa, apesar dela ser muito mais cara que o mercado, que uma, uma loja. Mas, mano, tem lugar que você vai tomar cerveja? Puta merda. Tem lugar que cobra 15 e conta uma longneck, velho. Tipo, long -neck. Imagine. Entendeu? Aí Isso é o long neck. Aí você quer tomar uma cerveja artesanal, tem lugar que... 60 conta às vezes, uma cerveja artesanal, dependendo ah, da que você quer tomar. mano. Dependendo. É a cerveja... Ah. Cerveja foda, vai. Não é aquela cerveja também que você acha em qualquer lugar, mas... É caro, cara. Então tem lugar que é. compensa mesmo. Às vezes você tá em galera, você fecha uma garrafa... Vai beber Pô, bem. Descobri que eu tenho um vizinho aqui que faz cerveja, cara. Olha, é artesanal? Já fiquei amigo dele, é ótimo. <risos> é artesanal já experimentou? Né? Não, ele falou hoje, ele parou aqui como a gente começou a trocar ideia, né? Aí ele falou: não, fazendo uma cerveja, uma ícone. Você tem que falar lá. assim, Opa, só acredito, vendo. Quando terminar, você me chama. Só acredito nele. Falou que não, o processo é mó, di mó difícil, né, de fazer cerveja, né, não é... Não é simples, difícil, né? Eu já fiz cerveja, é, é que não é difícil, não é, não é difícil, ele tem que ser controlado. Qualquer merda de bactéria que entra, você acaba com a cerveja. Eu lembro quando eu fiz com o meu primo, hum. todo momento você precisa esterilizar, tomar cuidado, esteriliza a mão, esteriliza a bancada, esteriliza o que você tá fazendo, esteriliza o material... Porque você entra uma também, né? É, só que isso não é tão difícil não, viu? Se você, é que assim, você não manja de cozinha, você não sabe cozinhar. Você nunca faz porra nenhuma, quer só fazer cerveja, você vai fazer bosta. Eu, meu primo, a gente sabe cozinhar. Então quando a gente foi fazer... Pô, como que você mantém a temperatura do, do, da cerveja, se eu não me engano, a 60, 65 é 60 graus, graus? Acho que é isso. Então a gente tá acostumado, né? Você deixa o termômetrozão lá e você vai vendo. Opa, tá... Subindo, baixa um pouco a temperatura. Só que assim, não é difícil. É pequenos detalhes, aí, é igual eu falei, essa parte da esterilização, na minha opinião, é a mais difícil. Se você erra, se você não esteriliza, senta uma bactéria, fodeu. E aí, a parte chata da cerveja é o tempo. É no mínimo um mês. No mínimo. Pra ela maturar. e como é, é que eu uso esse processo? Tem dois pontos que eu não lembro que é dentro de um mês aí. É a maturação e mais um outro processo. Um mês no mínimo pra você fazer a cerveja. Então, é. Mas aí, aí, aí teu ponto tem o ponto que demora, né? Um mês no mínimo pra fazer cerveja, né? Mas assim, não é... Sim. Eu não achei difícil. É que tem uns detalhezinhos que se você não ah, for esperto... Ficou, a gente fez a cerveja, levamos na festa de família, na, na fazenda. <risos> levamos na Demorou festa de família uma mesmo. vez lá. Foi eu e meu primo que fizemos. Aí a gente fez e levou. Ficou boa. A gente fez uma APA, né? Que é American Pale Ale. Ficou boa pra caramba, cara. Cara, Foi na faculdade lá, lá, em, lá em Lorena tem um o departamento de bioquímica, né? E lá eles têm uma, uma mini cervejaria. Da hora, velho. a gente fez um torraço, os caras levaram dois barril... Gostoso, de, de cerveja, só que o teor alcoólico da cerveja era de 15%. Caralho, dá, dá um grau mano, da porra. Eu já tomei cara, nós, cerveja, nós acho que de... louco com a cerveja, velho. Eu tomei cerveja de já de problema. acho que 2%. E tomei cerveja já de... No manhã era 39 ou 40 e poucos por cento. Só que essa de 40 e é, é poucos essa... por cento, você não toma tipo um é copo. Pinga, né? mano, isso aí é pinga, mano. É, que você chace... não toma um copo. Ele te traz tipo num copinho mesmo, como Tote. se fosse um shot. Só que você não vira também. Você vai tomando. E é horrível. Porque como é que funciona o processo pra você fazer a cerveja ficar com mais álcool? Eu esqueci o nome do processo, mas é tipo assim o álcool tem uma temperatura de fusão menor que a temperatura da água, né? Então você congela. Então você põe para congelar. Então o que acontece? Você congela a água e sobra só o álcool. E aí isso sempre dobra o teor. Você começa com uma cerveja que é 5, faz isso uma vez, vai para 10. Faz de novo, vai para 20. Faz de novo, vai para 40. Então você fica fazendo esse processo de congelar a cerveja, extrair a água, né, que ela congela e você fica só com o álcool. Cara, fica muito estranho fica um, fica um gosto azedo Fica tipo azeda É um gosto muito estranho Entendi. essa cerveja é de 40 de destilar, ele não destila Em vez de é, fazer qua, por é quase, por aquecimento, ele na verdade, faz por resfriamento é quase, esquema, é quase o mesmo esquema É quase parecido com o esquema da, da destilação mesmo, André Parecido, né? Mas é nessa hum. linha aí mesmo Acho que desse negócio de congelar Falam que é congelado. não sei se é tão simples igual eu tô falando né? Mas é uma linha dessa aí Só que é horrível, cara eu lembro que eu tomei, acho que era 42% essa daí que eu tomei eu comei só pra falar, não, vou experimentar, vou tomar pra falar eu tomei a cerveja de 42%. Mas é, é muito ruim, é azeda, cara. Nossa, eu tomei num barzinho Amsterdã, mó legal! Cara, essa cerveja de 15% era boa, mano, e ela também era. Cerveja preta, muita um, gente que cerveja preta faz menos, isso aí. Menos filtro né Ela era não era filtrada assim é como que faz é, como é o que, que gera o álcool na cerveja era pra caramba a bactéria né a bactéria come açúcar caga álcool né vou brincar assim 15%. O processo de, de produção ah, do álcool então é como né? é que é né é, o álcool um, né a bactéria a bactéria come come açúcar e caga <risos> caga álcool né então tem algumas bactérias que conseguem fazer isso muito mais efetivamente né Óbvio que não vai conseguir ter uma bactéria que já é 100% do teor alcoólico, porque não tem como, né? Mas tem umas bactérias que você consegue colocar, e depende da quantidade de açúcar, né? Da, que você usa no, no malte da cerveja, você consegue chegar a 15%, 20% aí. E aí também Sim. tem esse processo aí da resfriagem, processo de destilar, que se, se amplia também o teor alcoólico da bebida.